Pessoal aqui é a Paloma, hoje estou jogando online enfrentando a Mika Confira o vídeo até o final, deixe seu comentário, seu like e se inscreva para quem não é inscrito, tá bom? Então bora pro vídeo E é isso aí no vídeo da game novo que está na descrição Contribui e seja membro Então bora para o vídeo Round one. Bora para luta a Rainbow Mika veio toda produzida hoje, pessoal. Errou! Eita! Eu errei o pilão, meu! Meu. Essa menina ficou muito boa. Tá me dando uma surra! Toma, um pilão! Pensada. Pessada. Toma pilau de novo! E eu tive medo e fiz isso. Eita, farofeira! Rainbow Mika tem farofa também! Ai! Ah, mas que coisa! Ainda achei uma amiga pra me matar Vamos lá Agora você vai ver Toma Meu Meu antiaéreo eu preciso treinar bastante Toma, pilão Quando a gente fica um tempo sem treinar Ai, amiga, obrigada Dá isso Vai bem, menina. Olha aí, ela veio de sete vitórias. O cara joga muito bem, viu? Ela fica enganando uns caras com essa roupa. Pilão aéreo! Morre logo! Final round! Não tem essa não, dá uma surra aqui ó, tirar essa vitória dele. Torçou por mim pessoal, tá complicado aqui. Meu, quando a gente fica um tempo sem jogar é muito ruim. Puxa vida! Vai, ai, ah, eu ia dar meu pilão, gente, eu preciso treinar isso. Tô errando meu pilão, não pode. Ah! Deu um bait em mim, me enganou. Vai, sou exibida. Ah! Como assim? Na safada, você vai ver. You lose. You lose nada. Bora pro jogo que eu preciso vencer. Essa uma vergonha. Eu vou tirar esse cara. Vou fazer de tudo. Round one. Agora ele tá com oito vitórias. Já ah, não. O cara joga bem. Puts. Posso passar esse micão aqui, não, viu? Tá, preula! A crush tem na sua voz. Que raiva. Ah, trila. Olha, Ah, leitura errada, pessoal. A surra de novo. Eu tô morrendo. Ah, meu, roteirinha. Que reação aqui, sem saber o que fazer. Toma! Continuar aqui, ó. Ai, pai, pá! Hoje não tá sendo meu dia de sorte, não. Vai cantando aí pra você ver. Joga eu agarrar. Ah! Se pulo! Puts, meu, a menina tá loucona aqui. Veio pra se amostrar mesmo. Agora você vai ver meu poder. Ori! cima Ah, Filão errado, gente, tô errando, não é possível. O que é isso? A amiga veio do bar, meu. O cão foi quem botou. Nada deu certo. Dá essa cadeira do bar? You lose. Ganha aí. Humilhação. Meu micão aqui. Isso sim. Fazer o quê? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Comentem. Fique à vontade. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Então até o próximo vídeo. Tchau.